Então, você acompanhou, você fez parte desse meu processo de evolução. Eu era uma pessoa que Sim. reclamava muito, muito mesmo. No começo foi muito difícil aceitar, você sabe, eu não queria saber, eu queria ouvir. Eu acho que todo mundo passa por isso. É difícil a gente é, desapegar dessas crenças limitantes, das coisas que Sim. fizeram na gente desde a infância. Então, assim, muita coisa eu mudei, mudei mesmo.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 porque tem que ter muita paciência, né, a gente... Mas eu acho Sim. que se você foi escolhida para essa missão, se o universo te deu oh. essa missão, é porque você realmente tem muito amor, a gente... Oh, Quantas entendi. vezes você pegou no meu pé para mudar e eu não entendia que isso era melhor para mim, sabe? Eu Sim. achava que ah, a Fer, ela quer que eu faça isso, mas eu não entendia que, que era melhor. Hoje eu descobri a minha missão no mundo Que é ajudar outras empresas Então o universo ele vai ter conectando com pessoas maravilhosas E obrigada, beijo. obrigada por tudo Como eu te falei, hoje eu sou uma nova pessoa Excluir reclamações da minha vida Muito diferente Então beijo. assim, obrigada, ó. te amo muito Até logo, tchau, beijo Beijo!